É galera, agora a coisa ficou séria, chegou meu novo celular. Vai segurando. Magnata tá, tá on, respeita. Vamos que vamos. Vou tá mostrando ele pra vocês aqui. Só que antes você curte a vinheta aí. Quem não tá inscrito, deixa o like também e se inscreve no canal. Salve, salve tropinha! Magnata tá aqui na voz aqui com mais um vídeo aqui para vocês aqui. Vou estar tá mostrando o celular que comprei aqui para vocês aqui, o Lenovo Legion. E é isso aí. Vou estar tá mostrando os acessórios deles. os negócios tudo aqui, mas não vou estar tá explicando detalhes e detalhes porque não sei muito bem explicar sobre o celular. O negócio mais é Free Fire mesmo, você tá ligado? E vamos que vamos. Vou estar tá mostrando aqui para vocês aqui agora. Vamos que vamo. Vem cá, vem cá, que eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês aqui, o celular aqui, ó. Primeira vez que eu tô aqui no canal aqui mostrando as caras aqui, né? Salve, salve aí, Magnata aqui, mas consigo como Richard Jombrosa aqui no meu mundo, aqui no meu bairro e tudo mais. E é isso, costa? Papinho, eu vou estar tá abrindo aqui pra vocês aqui, eu vou tá mostrando o celular aqui, abrindo na caixa, né? Primeiramente, nunca fiz vídeo de celular nenhum Sempre fiz vídeo de Free Fire aqui no canal aqui. Nunca dei as caras aqui O vídeo ficou meio vergonhoso Porque eu tive que pesquisar tal para estar tá postando aqui pra vocês aqui Pra estar tá explicando o celular Mas tá aí, tropinha, é isso aí Eita Alguém é doido, filho. é meio diferenciado O celular já tá dando trabalho abrir o celular tá aqui né tropinha é ver os negócios aqui, a chavinha de segurança aqui que eu já até tirei eu já tinha abrido o celular como eu falei pra vocês capinha meu o carregadorzinho manual de instrução, só que veio japonês, eu não sei falar japonês nada né outro manualzinho de instrução um fone adaptador de fone cabo aqui né porque eu já tinha tirado os cabos aqui dois cabos usb de carregador aqui vou colocar aqui já para vocês estar vendo aqui ó Esse carregador celular com duas duas entradas aqui vou deixar aqui como se fosse não tem mais nada né, na caixa Olha isso mesmo, que vem dentro da caixa. Mas o engraçado é que a caixa faz um som no arqueado aqui, ó. Não sei se vocês perceberam o som. É doido, hein? Hum? Deixa isso aqui pra lá. O engraçado é que esse aqui carrega aqui, ó. Dois lugares. É isso aí, troca. Eu já tô com os negócios tudo baixado aqui, porque eu já tava jogando no celular, já tinha chegado. Vou estar tá entrando aqui no jogo aqui pra vocês verem aqui, ó. Vou estar tá abrindo aqui o FiFi aqui pra vocês aqui, né? Pra vocês vendo a diferencinha aqui de jogo. Tem uns controles dele que dá pra colocar aqui, que é controle tipo um gatilho. Modo único, dois espalhos, dá pra fazer uns meio doido aqui. esse aqui eu não sei o que é esse aqui, eu não usei isso aqui ainda. O gatilho dá pra colocar múltiplo nos dois aqui, eu não sei o que é isso também, não usei. Não consegui usar, deixei único para usar uma tecla só. E bora que bora, pra vocês estarem vendo aqui. A diferença do Vivoire no Lenovo Legion Page, dá pra ver a temperatura que o celular tá lá, ó, 29 graus Tem um modo streamer também nele Se eu quiser streamar, fazer live, alguma coisa Aí Eu pareço lá no fundo, lá tá vendo? Aqui, vamos, vamos entrar numa partida aqui Entrou uma do clássico mesmo, só pra... Tá mostrando um pouquinho pra vocês aqui. Não vem com mim não, vai entrou uma do clássico. É só tá mostrando aqui pra vocês aqui, filho. Vindo até problema, você vai ver. Eu tô quase pegando o mestre aqui. Aqui eu já peguei, mas eu vou pegar no CS. Não sei se dá de não deu, não. Ah, tropinha, igual eu te falei, olha lá, a posição lá do... Onde que eu miro lá, ó? ó. Consigo mirar lá em cima. E olha que minha mira tá aqui embaixo, ó. Onde que eu pus a mira, ó. Eu miro aqui, ó. E aqui eu pus pra pular. Esse outro aqui eu pus pra pular. Certo? Tá tá demonstrando pra vocês aqui um pouco aqui. Você está vendo como é o celular? Tá conhecendo. O celular é bom pra caramba, o celular é. Eu já deitei um ali no capa. Eu vou dar uma vazada aqui, porque senão eu vou cair aqui desse cara. Ai, meu Deus, tá doido Mas é isso aí, ter o um cara lá no capão lá, só tá mostrando pra vocês aqui como é que é a Sensibilidade dele aqui é muito doida e é isso, tropinha eu Já deixa o like no vídeo aí pra mim, aí. me fala pra mim o que, que você achou do seu lugar Você vai estar tá afim de comprar um também E eu tenho um outro negócio aqui pra tá mostrando pra vocês também, viu Mostrar não, vou. Tá falando aqui, meu celular voltou normal, velho. Voltou do nada, o S10 aqui comprou e. Eu tinha comprado aqui, tinha parado de funcionar. Tinha colocado ele pra carregar no carregador. Amanheceu ele, amanheceu desligar. Fui pegar ele aqui agora pra colocar na caixinha, pra dar uma editada no. No negócio ali dele ali, ele. Logo ficou certinho. Atualizei ele, ele voltou do nada, voltou normal. Tá vendo? Tem então umas mascarinhas aqui, dá pra pôr, que da hora, que não solar que se quiser fazer live, alguma coisa. Nunca solta a máscara aqui, não gostei disso. Tem como colocar a Maria também lá, que a Maria tá me ajudando aqui, ó. Amor a minha maria, minha namorada. Ai, tropinha, caí aqui, véio. Tentei ajudar aqui, mas. Não tô na posição da hora aqui também tá ligado? Não tô de que eu jogo aqui Tô explicando mais pra vocês aqui Mostrando o celular Que os negócios que tem nele aqui Troca, não pula pelo vídeo não Vai tá acompanhando aí E é isso Compartilha o vídeo pra geral, tá ligado? É isso aí Like João, like João, like João Like Joana e vamos que vamos que dá like dali Aí só tem uma coisa a falar pra vocês ali né? Porque o negócio é o seguinte tropinha. Deixa o like aí no vídeo aí, joinha, Dedão feio aqui da porra aqui, você tá doido. Acho que eu tenho que fazer uma cirurgia nesse dedo aqui. Mas deixa o like aí pra mim aí e tamo junto. <risos> Dedão da porra, tá doente. É nóis, trapinha, vamos que vamos, Fui, eu tô indo nessa aqui. Vou compartilhar meu vídeo aí pra geral. fique compartilhando nas Instagram, nas redes sociais, deu tudo mais aí no Twitch, que tu vamos que vamo. Eu sei que tá parado, mas vai voltar aí. Você compartilha, tá? Tamo junto.